Fala galera, beleza? Ó, pegando um retornozinho aqui em M15, tá? M15 aqui ó, o retorninho aqui no chão, tá? Aqui no indicador, é, eu vou mostrar pra vocês aqui o indicador O que, que ele tá indicando aqui pra mim? Já tá indicando aqui uma subida O indicador tá indicando que vai subir no M15, tá? Então eu tenho aqui um volume bom Eu tenho aqui a carinha feliz eu tenho um pontinho branco três coisas importantes para você saber para onde o mercado vai aqui no indicador de alta frequência ok indicador de alta frequência vitalício show de bola galera show de bola indico para vocês com certeza tá então aqui ó só esperando aqui e estou usando um, um robôzinho de trailing stop. Assim que ele passa pela ordem, ele vai travar o lucro e vai então arrastar. Eu vou gravar aqui para vocês irem vendo, ok? Ah, abriu então, abriu o, o robô de três stop protege o lucro, se ele voltar, ele pega, pegou qual foi o lucro? a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? eu já mostro para vocês o lucro, tá? e esperando, aguardando ele puxar aqui e pegar os outros dois ali de cima, tá? então, lembrando o que, que o indicador tá me dizendo... O que, que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que tem volume para subir. Está indicando na bolinha branca que é subida. A bolinha preta é descida. A carinha feliz é onde eu vou entrar. A entrada tá? tem volume. Ou seja, vai com força para cima. Super show de bola, pessoal. Esse, esse indicador aqui fantástico instalado no seu computador. Aliás, no Trading View, ok? São sete indicadores tudo junto. Tudo junto, tá? em um só. É Show de bola, vitalício, um valor só você vai pagar e vai ter ele para sempre. Olá, pegando. Se eu quisesse sair aqui, já sairia no lucro, tá? Mas olha lá, vai abrir o trailing stop ali. Se eu quisesse, eu já podia fechar aqui, ó, na mão, ó, ó, ó. Mas eu vou esperar o trailing ali, ó. Olha que lindo, ó. Olha que lindo ali. Olha que lindo, pegando. Robozinho de trailing stop, eu nem preciso me preocupar porque se ele puxa, ele passa pela ordem, já abre o lucro e vai arrastando. Se caso ele subir, vai arrastando o meu lucro. Vai arrastando aí, ó. Ó, os dois ali, ó. Quanto? R$3,00, R$2,00 de lucro. Bateu o primeiro. Vamos lá. Vai bater o segundo. Eita, saímos da operação com lucrinho. Vamos ver quanto que deu de lucro. Histórico. Baixa aqui. Conta real, tá, galera? Não é conta demo, não tá? Ó, os três, cinco, dois e um, show, qual foi o lote? Lote 0.02, 0.01, ó, bem tranquilinho, scalpzinho, de boa, tá? Sossegado, vou mostrar para vocês aqui, ó, conta real, galera, tá bom? Conta real, conta demo não, tá? Dinheirinho aí, é um valorzinho que eu tenho aqui operando minhas, tá? 2,645, tá, corretora XNES, fantástica, saque via pix sem taxa de saque, melhor do mundo, na minha opinião, tá, e vem que vem, ou você vai achar link na bio, no meu contato, ou então na descrição do vídeo, tá bom, sobre o indicador, sobre os nossos robôs de operações, sobre o robôzinho de trailing stop também, beleza, tamo junto e até o próximo tutorial.